Ora, ora, ora, quem poderia imaginar o Estadão atacando o Dilma O Estadão detonando o Dilma com a verdade? O próprio Estadão que passou anos atacando Jair Bolsonaro? Por que eles de repente viraram a chavinha? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer antes de ler a matéria. E a resposta é óbvia, eles querem o chuchu na cabeça de toda essa turma dos Faria Limers, de grande parte da mídia podre, principalmente de esquerdistas que não são petistas, o Lula é um enorme problema. Enquanto ele continua no poder, a direita não para de crescer. Tudo que a gente denunciou sobre o PT, tudo que a gente alertava sobre o coletivismo socialista, tudo isso realmente é justificado agora. Não tem como falar que não, são conspiracionistas, não, a esquerda não é tão ruim assim, quando a gente vê na prática o que está acontecendo. Mais impostos para tudo, preço da gasolina subindo, preço do gás subindo, preço de tudo, tudo subindo, então... Para mim, eles não estão atacando o Dilma porque querem o bem do Brasil. Eles estão atacando o Dilma porque ele é prejudicial à própria esquerda, ao próprio centrão, principalmente. Então, a matéria diz assim, né, que estamos com o Estadão. Editorial, o relógio de Lula. Ignorando o eleitor que votou nele apenas para impedir a reeleição de Bolsonaro, e desrespeitando decisões do Congresso. O presidente quer fazer o Brasil voltar no tempo. Então, novamente, aqui, eles falam a gente votou no Dilma só para tirar o Bolsonaro. Eles estão falando do Centrão, da Esquerda Progressista, todos esses daí, para eles, o Dilma tem sido um enorme problema. Porque nem em mil anos eles esperavam que ia ser tão ruim em tão pouco tempo. E aí, claro, tá? Se você quer continuar irritando a esquerda, participe da nossa Deve-se rifa Mais do que uma matéria do Estadão, toda vez que a livre iniciativa apoia alguns dos nossos canais, a esquerda fica em choque. Então continua a promoção, compre quatro rifas, leve cinco tá bom? E aí vamos aqui a matéria que eu consegui hackear, né? Porque eles querem que eu pague para ler essa matéria. Eu não vou pagar um centavo, Estadão. O relógio de Lula. Ignorando o eleitor que votou nele apenas para impedir a reeleição de Bolsonaro e desrespeitando decisões soberanas do Congresso, o presidente quer fazer o Brasil voltar no tempo. Mas... O petista Lula da Silva parece não ter entendido por que foi eleito presidente da República. Ao tentar reverter no tapetão a privatização da Eletrobras, pouco depois de ter buscado por decreto destruir o marco do saneamento para favorecer estatais ineficientes do setor, Lula desrespeita ao mesmo tempo o Congresso e os muitos eleitores que nele votaram por não simpatizarem com a embolorada agenda lulopetista, mas apenas para impedir que Jair Bolsonaro se reelegesse. E a gente fala de sempre, né? faz o Hélio, otário! Pai Joel, o que, que tem a ver? Eles são capazes de qualquer coisa, como você dá um tiro no próprio pé e aí você reclama depois que tá doendo. Será que... Ninguém tá entendendo que o Bolsonaro era de, realmente de direita. Quando a gente tá falando de um presidente de direita, ele tem que ser a favor da livre iniciativa, tem que ser a favor das privatizações, e era isso que o Bolsonaro falava. Qual que era o problema dele? Ai, ele fala coisinhas que machucam. Ai, ele me falou coisas que eu não gostei. Ou ai, ele não me salvou. Para ah, pro inferno, né? Isso aqui é ridículo. No discurso, Lula da Silva se opõe às privatizações porque as considera um crime de lesa pátria, como classificou o caso da Eletrobras. Oh, really? Um comunista, gente? Um comunista? Sendo a favor das estatizações? Quem poderia imaginar uma coisa dessa, cara? Uau, será que essa turma que votou no Dilma esperava outra coisa? Deus Faria Limers lá, a turma do Centrão, falaram, não não vai ter diferença não, o Dilma vai seguir a política do Bolsonaro, não tem nenhuma diferença. Onde esses caras vivem, que lalalande no mundo da Disney para achar que o Dilma não agiria diferente? Um patrimônio deste país, segundo disse. Na prática, contudo, Muitas estatais servem como cabide de emprego para arregimentar apoio político, fundamental para um governo incompetente na articulação com o Congresso, e de quebra para acomodar sindicalistas companheiros. Por isso, quanto mais estatais, melhor para os estatólatras. Ah, tá bom, eu não podia, quem podia imaginar coisa dessa, né? Eu tô chocado, eu tô chocado, cara! Os comunistas sendo a favor das estatais. Nossa, nossa, eu nem vou culpar o Dilma. Eu culpo esses otários que votaram no Dilma e esperavam algo diferente do mesmo. Nossa, um comunista contra privatizações. Nossa, estou surpreso. Nossa, estou chocado. Né? Nunca imaginei nenhuma coisa dessa. A afronta de Lula, ao que foi decidido pelo Congresso com relação à Eletrobras e ao setor de saneamento básico, não passou despercebida pelas lideranças parlamentares presidente da Câmara, Arthur Lira, classificou como preocupante a fixação do presidente em reverter a privatização da Eletrobras no Supremo Tribunal Federal. A CNN Brasil, Lira afirmou que Lula tem todo o direito de não propor mais privatizações em seu governo, mas mudar um quadro que já está jogado e definido e com muitos grupos, muitos países investindo, realmente causa ao Brasil uma preocupação muito forte. Trata-se de contestação óbvia. Mudar as regras do jogo de supetão, sem justificativa outra, que não seja a adição petista à máquina estatal. Amplia a sensação de que os contratos no Brasil não valem o papel em que são escritos. Ah, tá vendo? Arthur Lira também, outro centrão aí que achou que ia ser o quê? Que o Dilma ia chegar lá e ele ia agir. Não, eu vou deixar a privatização correr. E tá nem aí, ele quer ser o dono do Brasil, cara. Será que as pessoas são tão burras assim? Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, lembrou que a privatização da Eletrobras foi algo muito debatido na Câmara e no Senado, que o novo status da empresa é uma realidade e que seria mais útil ao Brasil discutir reforma tributária e o novo regime fiscal. Mas Lula é incapaz de vencer sua natureza autoritária, convenientemente camuflada pelo figurino do democrata que se apresentou como contraponto ao golpismo bolsonarista. Bastaram alguns meses de governo para se perceber que Lula, sem qualquer pudor, quer impor o atraso petista na marra, recorrendo ao Judiciário para tentar desfazer o que foi decidido pelo Congresso. Em particular, no que se diz respeito às estatais, não foi à toa que o lulopetismo, por meio de seus aliados, ajudou a fazer carga contra as leis das estatais, que acabou com a esbórnia das nomeações políticas para essas empresas, justamente em resposta aos escândalos da trevosa era petista. Ademais, os brasileiros moderados, que foram decisivos para a vitória de Lula, não votaram para reverter a reforma trabalhista, como ainda acalentam os petistas, nem para enterrar a reforma do ensino médio e menos ainda para fazer letra morta da lei da responsabilidade fiscal como fica claro na proposta de novo regime fiscal novamente faz o Hélio passar uma borracha por cima dessas conquistas é preciso deixar bem claro é uma agenda histórica do PT e de partidos coligados não o desejo da maioria dos eleitores que votaram por uma composição no Congresso que claramente não se coaduna com o ímpeto revisionista que anima o Palácio do Planalto. Lula nem ao menos pode dizer que as revisões que ele propõe para marcos legislativos que mal se consolidaram, como é o caso da privatização da Eletrobras, serviriam para melhorar esses projetos, eliminando, por exemplo, muitos jabutis que foram aprovados a reboque deles. Quando fala em reverter a privatização da Eletrobras, Lula está movido apenas pelo desejo de desfazer tudo o que foi feito depois da estrepitosa ruína petista, marcada por escândalos de corrupção, por uma brutal recessão e pelo justíssimo impeachment de Dilma Rousseff. Lula quer fazer o relógio do Brasil andar para trás? Cabe ao Supremo dizer que isso não pode. Até parece que o Supremo, em que universo o Estado não vive, que eles acham que o Supremo vai fazer alguma coisa em relação a isso. E é o seguinte, novamente, você vê em todo o texto que é como se o Centrão tivesse surpreso. Nossa, eu votei no Lula! Nossa, e ele tá acabando com as privatizações? Ah, não! Vou. What? Vocês são retardados, velho? Faz o um L aí, por favor. Né? E na próxima eleição, quem tá fazendo o relógio voltar não é o Lula. É quem votou num governo ultrapassado, comunista, coletivista, e acha que seria diferente agora, tá? Então novamente faz o L. Por último, como eu disse, participem da nossa décima rifa e também nos siga no Cost TV rumo lá a 200 inscritos. Já estamos com 181. Conto com seu apoio e até a próximo vídeo. Deixe a sua opinião. Tchau tchau.